E aí pessoal, tudo beleza? Sou eu de novo, Denis Solano e hoje eu trago mais uma dica para vocês. O que eu posso fazer na profissão de design? Calma, eu não vou passar horas e horas explicando o que você poderia fazer na área de design, mas eu vou te passar uma lista e então nas próximas dicas aí sim eu vou explicar cada uma das profissões que você pode fazer nessa área caso tenha esquecido de alguma, eu espero que vocês me avisem por aqui para que eu possa gravar um vídeo a respeito falando dessa área. Vamos a nossa lista, a lista não tem a, a, a ordem de importância, ok? A primeira profissão que você pode exercer é a de design gráfico ou programação visual. A segunda é design de interface, user interface ou user experience. Eu coloquei os dois na mesma na mesma linha, mas eu vou explicar e justificar. Caso precise fazer vídeos diferentes dos dois, se problema, vou fazer. Então, vai ficar bem, bem sucesso. O próximo é web design ou design digital. Eu também vou dizer a diferença de cada uma delas. Motion graphics ou animação. Os termos estão em inglês e português, tá? Game design, design de interiores, design de produto, design de moda desenho industrial, não confundir design de produto, eles tem uma, é, uma semelhança porém tem alguns pontos que são diferentes, por isso que eu separei. Design de embalagens, design de joias, gestão de produto, projeto de produto. E que também está ligado a desenho industrial, mas eu vou explicar, então vai ficar bem, bem legal. Então a dica de hoje são essas, então qual vai pensando aí que você pode fazer na área de design com certeza você vai achar algo que vai lhe interessar muito. Então, desde já, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar aquele like, não se esqueça também de ativar as notificações. E muito obrigado, muito obrigado sempre, muito obrigado mesmo e até mais.